Olá, tudo bem com você? Aqui é a Thaís Fernandes e hoje eu vim falar para você mais detalhadamente sobre a linha Ultra Couter da Soul Hair Professional. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. de massa? Bom, vamos lá. O nosso cabelo, diariamente, ele perde massa porque, Devido à agressão externa do sol, poluição, as lavagens que a gente faz com o shampoo que tem um pouco mais de sulfato, colorações, descolorações e alisamentos, contribuem para que a gente perca todo dia um pouquinho da nossa massa. O que que Interferir o cabelo por dentro ele acaba ficando louco, então com isso ele começa a ficar mais sensível, opaco, até quebrar disso. Então, você precisa repor isso dentro da fibra, que é água, nutriente, aminoácidos, e com a linha do Ultra você consegue repor tudo isso, porque a gente compra com três tipos de aminoácidos: blend de óleos e extratos, e também extrato de pérola, que vai prolongar a hidratação do cabelo da sua cliente e também promover a cautela. Com a nossa queratina hidrolisada, onde você vai ter um cabelo totalmente tratado de dentro para fora e também um cabelo mais selado e mais preparado para agressões futuras. Então, você precisa ter esse kit no seu salão de beleza para que você consiga tratar. Todos os tipos de cabelo, sem exceção, de dentro para fora. Para saber mais, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, críticas e sugestões. E não deixe de acompanhar nossas outras redes sociais. E você, cabeleireiro que já usa a marca Sou Hair Professional, não esquece de postar os seus próximos vídeos usando a hashtag Sou Academy, que a gente vai postar lá nos stories para que você consiga também compartilhar o seu conhecimento com outros profissionais. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.